Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Nesse vídeo vou lhe passar algumas dicas para você incrementar a sua improvisação e também algumas dicas aleatórias. Vamos começar com as dicas aleatórias. Uma das coisas que ainda a galera me pergunta, o que, que é isso que eu coloco na guitarra? Muitas pessoas já devem saber e outros não. Mas talvez você não saiba o que realmente eu uso. Existe no mercado até para vender umas paradas, mas eu, é, já me mandaram para eu testar, meu, mas nunca funcionou. Eu sou do tempo mais underground mesmo. Isso daqui é um paninho, mas não é qualquer paninho. Isso daqui é um pedaço, meu, de meia calça. Sim, ó meia calça, olha aqui, ó. Esse aqui eu roubei da Lisa Cássia aqui, ó. A minha calça. Por quê? Porque tem essa elasticidade. Então eu pego um pedacinho essa parada aqui. Passo aqui na corda do braço, certo? E eu nem dou um nó, velho Só pego e passo por dentro aqui, assim, ó. E ele já fica firme, certo? Meu, isso daqui é a melhor forma pra você abafar as cordas. Certo, ó. Então você regula... Como que você quer aqui, ó meu, a Melhor parada, isso daqui fica totalmente Fixo aqui Se você, né, tiver medo Que caia, então você amarra, geralmente Quando eu vou fazer um workshop, eu deixo amarradinho Aqui, ou às vezes eu nem uso isso daí Mas não é Pô, meu, o cara que usa uma parada dessa Aqui, ah, o cara é ruim? Não, o cara não é ruim Meu, o cara, na verdade Usa isso daí pra deixar o som mais limpo E tudo mais, mas tranquilo Eu toco sem e também com isso daqui mas é isso daí curto demais principalmente para estudar eu acho que sempre melhorando a, a técnica escutando a técnica limpa isso é bacana aí o cara fala assim pô mas você usa também para estudar é, depende muito do que você tá fazendo certo se você já toca limpo e você usa isso aqui só como um sei lá, um psicológico um plus beleza Mas é legal, às vezes, tirar essa paradinha, fazer o fraseado para ver se está bem limpinho, beleza? Essa é a primeira dica. Uma das coisas que eu gosto bastante, meu, isso daqui não é, não é jabá, certo? Não é, não é patrocínio, não é nada. Às vezes eu falo isso aqui no Instagram. Geralmente, o que eu uso para limpar corda. O que, que eu uso para limpar corda? Essa parada aqui, velho. Aqui, ó. Gimo silicone isso daqui você compra né no mercado e tudo mais assim ele na verdade o que diz aqui ó uso em plásticos couros metais madeira borracha cromados beleza cromado tá valendo aqui é, e outras superfícies então dá para bastante coisa aqui é o seguinte eu coloco aqui umas umas gotinhas disso daqui assim ó fica no, no Panex aqui certo você pode passar assim ó certo ou passar em corda por corda isso eu acho bacana certo você sempre manter as cordinhas limpas e é isso daí e fora de de manter as cordas limpas fica mais liso né fica mais liso a hora que você vai tocar se quiser passar um pouquinho atrás do braço aqui tá valendo então quando você vai desempenhar é algum fraseado alguma coisa isso daqui fica fica mais amanteigado fica bem legal faça esse teste tem gente que vai reclamar do cheiro, pô, não sei o quê, mãe, é meu, passa a parada ali que vai ser bacana. Existe esse produto em spray que eu acho que não é legal e também em gel também não é legal. Tem que ser líquido. Meu, eu lembro que eu pagava cão nisso daí, velho. Isso daí, porra, passa de 30 reais hoje um lance desse. <risos> Mas é isso daí, tá dada essa dica. Então, paradinha aqui uma meia cálcio aqui, um gimo silicone aqui no... Nas cordas e vai facilitar bastante. Outra coisa, é, se falando de palheta, uma coisa que eu, que eu gosto bastante é dessa palheta aqui, certo? É da Dunlop, também não tem patrocínio nada, velho. nunca tive patrocínio da Dunlop. Gostaria, mas é, é dica pessoal mesmo. Esse tipo de palheta eu acho bacana porque ela é bem lisa. Se você, sei lá, tem problema de deixar cair a palheta e tudo ou suar na mão sei lá você pode pensar numa outra palheta mas o lance que mesmo tem palhetas com grip, né que é uma parte mais áspera aqui e que elas são bem lisas então quando você vai buscar uma palheta que você quer fazer o teu shred, tudo mais assim ou sei lá qualquer outra coisa base procure uma palheta mais lisa pois ela escorrega melhor nas cordas e, sei lá, a sonoridade é bem legal também. Então, experimente. Essa daqui é uma Dunlop 1.5. Tem dessa daqui 2.0 e tudo mais. Então, a paletinha é bem interessante. Beleza? Então, foi essas dicas aqui. Espero que você tenha gostado. Agora, vamos para algumas frases que são utilizadas por diversos guitarristas. E vou lhe dar uma dica totalmente na faixa beleza meus queridos então vamos nessa agora vou lhe passar um padrão né nós podemos chamar de padrão ou de Lick alguma coisa assim dentro da pentatônica lembrando que eu estou na tonalidade de Dó menor e eu utilizo aqui a pentatônica de Dó menor Beleza? e o padrão funciona da seguinte forma é apenas uma célula a célula seria a seguinte Pronto, acabou, é isso daqui, certo? Então vamos de forma lenta na corda de número 1, eu toco o 11. No meu caso aqui eu faço um pull-off para 8, ó. Pego o 11 aqui em cima, volto na 8 na corda de número 1, depois volto na corda de número 2, 11, 8. Então seria... Beleza? Esse é o padrão. Você viu que eu trabalhei com cordas 1 e 2, Essa primeira eu faço sempre um pull-off aqui, ó. E aqui também, na corda de número 2, ó. Depois que você pegou essa ideia, você só vai fragmentar pensando em cordas 2 e 3, ó. Respeitando a ideia da pentatônica, beleza? Agora, fragmentando corda 3 e 4. Da 4 para 5, da 5 para 6, então você viu que quando você está estudando um padrão é importante você fragmentar, pensar no, no eixo único que ele tem, certo? Depois é só distribuir certo? para outras cordas. Então, basicamente seria essa ideia beleza meu querido. Essa é a ideia, certo? Voltando do agudo para o grave, agora subindo. Nós vamos fazer da seguinte forma, ó. Duas vezes aqui, certo? Seria 8 11 8 11, ó. Agora pego aqui na corda de número 5 o 10, ó. Depois na corda número 6 o 11, ó. Beleza, fechou. Esse é o padrão, ó. Então a partir do momento que você já tem bem decorado essa ideia, de. Fica tudo mais fácil Agora você vai fragmentar cordas 5 e 4 Beleza, ficou fácil né Depois que você tem ele juntando os dois padrões assim, né? Os fragmentos assim, é, em cordas né? Agora 4 para 3 Dá 3 para 2, dá 2 para 1. Todo ele vai ficar da seguinte forma. Beleza? Agora um pouquinho mais rápido. Beleza? Então seria essa a ideia. Vamos dar uma sacada nesse padrão junto com o back and track. Beleza, agora com o auxílio do backing track vou lhe ajudar aqui, beleza? Então, só o fragmento inicial, certo? Nós vamos descer do agudo para o gráfico, beleza? Então aqui cordas 1 e 2. É só esse fragmento mesmo, né? Agora a mesma sacada só pensando em cordas 2 e 3, veja lá Agora 3 e 4 Agora 4 e 5 Agora 5 e 6 depois que você fragmentou isso aí, certo? Interessante agora juntar tudo, né? Veja lá. Beleza? Agora nós vamos da corda de número 6. Beleza, a ideia será da seguinte forma: como eu falei anteriormente, o bloco, né? Então você tem isso aqui, ó, <risos> pensando agora: corda cinco e quatro, ó. quatro e três. 3 e 2 e 2 e 1 um. beleza então você vai dividindo para depois conseguir fazer uma pegada só veja só <risos> Beleza, meus queridos? Então é isso aí. Me conte. Você curtiu essa ideia? Curtiu esse tipo de vídeo com algumas dicas para você né, ter alguma coisa diferente para estudar e principalmente na faixa? Me conte aqui. Se você gostou, escreve aqui nos comentários que eu venho com mais vídeos assim, beleza? Se ainda você não é inscrito do canal, se inscreva aí, meu querido. E se ainda você não conhece, tem meu site, gustavoguerra.com.br. Lá estão as minhas melhores aulas. Valeu, meus queridos.